Portanto, esta semana que antecede a Semana Santa, é chamada de Semana da Paixão, onde nós estamos nos preparando para o próximo domingo, chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Muitos esperaram, muitos aguardaram o Messias, na história do povo de Israel. Muitas gerações ouviram as profecias que foram realizadas pelos profetas e aguardaram que um Messias chegaria. E quando chegou a plenitude dos tempos, quis o Pai revelar, por isso em Maria Santíssima foi nos dado este Messias o próprio Jesus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta é a identidade de Jesus. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também se revestiu da humanidade. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, nos mostrou... Uma pessoa muito conhecida, chamada Abraão, este patriarca, aguardou ansiosamente o cumprimento da promessa que Deus lhe havia feito. Abraão se tornou pai de muitas pessoas. Esta era a promessa que Deus tinha feito para Abraão. A descendência abençoada. E ele acreditou firmemente na promessa de Deus e se tornou pai pela fé de muitos. E é desta origem que surgiu Jesus. Portanto, nós podemos dizer que os profetas, os patriarcas aqueles que guardaram a fé no Antigo Testamento, eles todos esperavam que viria o Salvador, que firmaria a nova e eterna aliança em seu sangue. Mas foi difícil das pessoas do tempo de Jesus compreenderem que ele era o Messias. Muitos duvidaram, como no evangelho de hoje. Muitas pessoas duvidando da identidade de Jesus, até que ele diz, eu sou. Esta expressão, eu sou, ela é atribuída ao Deus Todo-Poderoso, ao grande Yavé, o Deus de Abraão. Por isso que a primeira leitura hoje nos fala da descendência de Abraão, porque Abraão creu neste Deus, no único Deus verdadeiro e este Deus enviou ao mundo Jesus Cristo. Portanto, Jesus como segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é a manifestação de Deus, quem ouve as palavras de Jesus está ouvindo o próprio Deus. Tudo aquilo que Jesus realizou, ele realizou pelo poder de Deus. Porque ele é Deus e se ele é Deus, ele então é nosso salvador. E vimos aqui no contexto do evangelho. Que questionamentos foram levantados a respeito de Jesus. Quem és tu então? O que tens a dizer a nós? E Jesus então disse, eu sou. Este eu sou é sinal da eternidade de Deus. Deus é eterno. Se ele é eterno. Jesus então é também eterno, por isso que o seu sacrifício na cruz, que nós celebraremos na próxima semana, é esta nova aliança que o Messias enviado fez entre nós, entre a humanidade e Deus Pai. Para nós o grande ensinamento da palavra de hoje é crer. É crer neste Deus que Abraão serviu, que concretizou as promessas na vida de Abraão. É termos fé como Abraão, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé capaz de acreditar nas promessas de Deus. E depois o grande ensinamento do Evangelho. É esta identidade do Cristo. Ele se dará lá na cruz. Por nossos pecados. Mas ressuscitará o terceiro dia. Viverá eternamente glorioso e atuante. Também temos que firmar a nossa fé neste Jesus que veio manifestar ao mundo o amor de Deus, a misericórdia de Deus e veio firmar a nova e eterna aliança no seu sangue. E preparando nosso coração para a Semana Santa, vivamos então com muita fé todas as maiores e grandes celebrações da nossa santa religião. Peçamos ao Senhor que aumente em nós esta fé e que a nossa fé seja viva, seja cada vez mais madura, seja cada vez mais repleta do Espírito Santo, porque todo aquele que ouve e crê nas palavras de Jesus, está crendo no próprio Deus. Vamos ficar em pé. Vamos apresentar agora as nossas preces